Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascardo, Corrida Perfeita, para mais um podcast. Hoje um convidado muito especial, o doutor Corrida. Quem queria um doutor Corrida para trocar ideia? E aí doutor, seja bem-vindo. Por favor, se apresente às pessoas aqui que estão nos escutando, que estão nos vendo nessa gravação. Muito obrigado pela aceitar o nosso convite, para a gente bater esse papo. É, isso é um prazer e bom dia, boa tarde, boa noite a todos, que eu sei que diversos os horários que vão, vão ver esse, esse podcast, escutar e, e ver. É um prazer estar aqui, é um prazer estar em Brasília novamente, para a maratona e, e, assim, já confessando no início aqui do, do, do, do podcast que o Andrei fez parte da minha formação como corredor, claro. É isso, cara. Claro, no início... Do, no início você às vezes começa a fazer seu treinamento, muitas vezes sem treinador, aí onde é que você vai procurar aquela informação, né? Não sei o que. Você vai pro YouTube, aí chega lá, aí tá toda, toda, toda aquela parte de. de é, básica da corrida, de, do movimento, da postura, tudo isso, você tem influência, não? Pô, cara, foi positivo, então, foi Com um certeza, bônus em com certeza. Eu espero, então, que quem esteja nos escutando hoje, nos vendo, possa ter coisas positivas também para a sua ah, corrida. mais é adiante. Mas conta um pouco mais sobre da onde que veio essa corrida, essa vontade, quando que você começou a correr, é, fazer essas... Tantas maratonas que você já fez, conta é, um pouco mais da sua história pra gente. Esse favor. amor pela corrida. Na verdade, eu sou um médico, né? Por isso, o doutor corrida. Às vezes o pessoal pergunta, né? Advogado? É... De onde é que é esse doutor é? É de, é. de onde é que vem esse doutor? É doutor <risos> da doidice? Não sei. Mas é, eu, sou, eu sou médico, realmente. E era aquele médico, típico médico. É, sedentário sentado é, que, que ficava sentado, comia a diversão era sair para comer e beber e passear e uh, eu sempre fui uma pessoa que tive um, um, um certo certa tendência à obesidade desde pequeno era, era, já era obeso e uh, chegou um ponto que eu estava com eu tenho um metro assim, a título de comparação, sou relativamente alto, é, e cheguei ao ponto de estar com quase 110 quilos, e assim, a saúde muito, muito aquém do que deveria estar, né? Muito, muita muito sentiu É, não, com certeza, mobilidade péssima. Até hoje eu não sou o mestre da, da mobilidade, não, mas era muito pior. Sim. Então, é, eu comecei a sentir de pouco dificuldade na vida e faltava aquele start, né? Uhum. Aquilo que me desse, vou fazer, vou resolver. Aí eu tentei aquelas coisas, vamos para academia vamos para se eu o que, aquela coisa que você paga academia um ano e vai dois dias. E não, não, não dá futuro mesmo. Então, uh, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar de maneira compulsiva, queria ganhar dinheiro, mundo capitalista. E muitas vezes eu saía de casa, a pessoa às vezes até se assusta, eu saía de casa de, é, dia de terça-feira de manhã e voltava dia de sábado à tarde. Isso trabalhando seguidamente, entre plantões Doutor, e ambulatórios. Agora, agora. Botava as roupas no carro, ia-me embora e ia trabalhar. E do trabalho ia para outro trabalho, do outro trabalho ia para o plantão. Do plantão dormia já lá no plantão e já ia para outro trabalho no outro dia. E estava nessa compulsão, né? Uhum. É, até que chegou um ponto que ah, uma hora a corda quebra, né? Então... Um belo dia, eu chamo de belo dia porque foi uma mudança de foi vida. despertar. É, não, não é porque tenha sido bonito, mas... é Um belo dia eu, eu, saí, eu saí de um plantão, o plantão tinha sido bem difícil. É, eu sou ginecologista, obstetra, e tenho pós-graduação em ultrassom. Então, do plantão eu já fui para o meu ultrassom da manhã, aquela salinha escura e aquele, aquele soninho, e tome café. E eu pensei assim, eu vou cancelar esse atendimento da tarde Que eu tô muito cansado e eu ia pro plantão à noite Foi. Então aí eu liguei para a clínica lá E aí, como é que está aí o movimento? Ela fez, olha, já tem tantos pacientes Pessoal que marcou, não sei o que Eu fiz, poxa, vou deixar o pessoal que marcou Por causa do meu cansaço Sim. Lá esperando e tal, não sei o que Eu vou, né? Aí saí da clínica Comi uma coxinha com refrigerante Boa combinação Esse é o almoço, é o almoço Aí saí, peguei o carro e fui para essa clínica que era 60km de Recife Que é onde eu moro, né? Tinha uma viagem comigo. Isso Então, os primeiros 20, 30km de beleza Com a coxinha e o refrigerante no carro Comendo e ouvindo uma musiquinha e tal Quando foi chegando lá na frente Aí acabou a coxinha, acabou o refrigerante o, é, começou a dar aquele soninho na então aquela fechadinha de olho aquela abridinha de olho o fechadinho de olho quando eu abri o carro estava todo destruído eu estava dentro do carro é, o pessoal tentando me me, tirar de, me tirar de dentro do carro eu tinha dormido numa pista de mão única veja só é para você ver o que é o dormir mesmo porque quando você vai para uma pista contramão, né, mas era pista de mão única e eu entrei debaixo do caminhão Isso. e o carro engavetou ali naquele buraquinho ali do caminhão e eu fiquei e o pessoal, para ter ideia, o carro foi perda total, o pessoal me tirou pela, por trás do carro, do né? teve, que, teve que tirar por trás e, e daí... Todo aquele dinheiro que eu lutei tanto para juntar, aquela coisa... Eu acabei ficando muito tempo sem poder trabalhar direito. Uhum. É, e acabei perdendo tudo. Eu fiquei internado uma semana, passei é, dois a três dias de UTI. É, porque eu tive é, fraturas de, do externo, tive é, de fratura de, de, de, de costelas várias... Tive lesão de lobo esquerdo de fígado, tive um derrame pericárdico discreto, que foi o que me levou para UTI, na verdade, dos fatos. E ali naquele momento eu disse, não, eu tenho que mudar de vida. Eu, eu tenho uma família, eu quero viver muito, eu quero viver bem, eu quero ter uma qualidade de vida, e aí eu vou mudar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou arrumar meu trabalho, e vou procurar uma atividade física isso aí logo depois que eu voltei a trabalhar aos poucos voltei muito cheio de dores ainda passei muito tempo à base de é, remédios para coluna tal tinha muita dificuldade em relação a isso uhum. e eu tinha medo de começar o esporte né porque eu, eu tenho, tenho tantas dores eu tenho tantas coisas e tal mas eu fui adequando o trabalho, fui deixando os plantões, fiquei com é, um plantão só, noturno, e comecei a trabalhar de dia, e comecei a me adequar. E, quer saber... O que é mais fácil, né? Bota o tênis... Já ouviu essa, né? O que é mais fácil? Bota o tênis e tá na rua e <risos> sai correndo. Então eu moro perto da beira-mar, ali pertinho dos tubarões de boa viagem. Aí eu fui... Nadar pra... não era uma opção. Não, não era opção nadar. A opção era realmente correr longe da água. <risos> então comecei a, a fazer atividade devagarzinho. É... Logo quando eu comecei a fazer... Comecei a perder peso, é, claro, uma pessoa que é sedentária e começa no esporte, automaticamente perde peso muito rápido, né? Mesmo sem fazer dieta, sem nada, embora que mais na frente você vai precisar da dieta, mas, é... Inicialmente não precisava e eu perdi tipo 6kg no primeiro mês, tipo 4kg no segundo mês e sequei e de uma forma... correndo, como você falou mais, um pouco mais cedo, foi sem nenhuma orientação? Eu já... Sem ah, nenhuma não. orientação. Então aí é que entrou a corrida perfeita <risos> na vida, né? Que eu, que eu comecei a procurar informações online. Sim. Que hoje em dia online tem todas as informações que você quer, boas e ruins, né? Tem que, ir, tem que, ir, <risos> tem que ter o Pedro, né? Tem que, ir, tem que ir, tem tem ter o boi, Pedro. Filho, então é, eu acabei indo, não tinha treinador, fui fazendo distâncias maiores e não tinha, não sabia nem o que era pace, não sabia Sim. nada, é, fazia, é, documentava meus.. Eu sempre documentei meu, meus treinos, mas eu documentava pelo Strava, não tinha GPS. Uhum. Também não tinha, não pensava nisso de tempo, nada disso. Eu pensava assim, eu tenho um sonho na vida, é fazer uma prova, é, que, uma prova que tem lá em, em Recife, que é de Recife Olinda, que na época era Recife Olinda. E era uma corrida de 7 quilômetros. Quando eu fizer essa maratona, eu vou dizer que eu, eu tô bem. Sim. Aí... Acabou que eu fiz o treinamento, passei alguns meses correndo e acabei me escrevendo numa prova. Essa prova que eu sonhava não, não tinha chegado ainda, eu escrevi numa. Aí tinha cinco e dez quilômetros. Eu vou fazer esse 10 quilômetros, é. que é perto dos sete. E... Aí fui, fiz minha primeira... Depois que eu fiz minha primeira prova, mano, é, Eu acho que a vida... Eu sempre digo ao pessoal começa a correr. Aí depois que você faz sua primeira prova, meio que você coloca objetivos naquilo que você está fazendo. Então, o amor foi pegando. E eu fui... Quando você coloca objetivos, você consegue visualizar melhor, né? O porquê que você está realizando Isso, isso. isso. quer fazer aquilo? É uma prova da competição. É, não, com certeza. Eu comecei a fazer essas provas de 10 quilômetros, essas normais que tem aí sempre, no final Sim. de semana. Aí, eu... Eu fiz, é, eu vou acabar chegando na maratona um dia. É, eu achava uma coisa impossível, mas eu não, mas um dia eu chego. Aí eu fui, me bora, fazendo as provas e comecei a correr com, com o pessoal lá de Recife, arranjei logo uns amigos na corrida, você sempre arranja Sim. os amigos na corrida. Né? É. É corrida e eu... Conheci um pessoal que gostava muito de trilha, né, de trail, que era é o pessoal do Trilhos e Trilhas lá de Recife. E comecei a, a correr no meio do mato e comecei a achar aquilo sensacional, fazer, poxa, correndo no assalto já é tão bom. Correr na trilha, vendo a natureza, é um negócio que eu, eu não sabia nem o que era andar no meio do mato, só vivia na, na cidade. Nunca tive nem infância no interior. <risos> comecei a achar espetacular aquilo ali. E e daí foi eu como eu era médico o pessoal nem conhecia meu nome pessoal doutor doutor doutor doutor doutor da corrida, doutor, da, doutor da corrida doutor da corrida doutor corrida Prato. aí daí surgiu tá, giro, tá, o doutor corrida e quando eu fui fazer minha primeira maratona eu fiz eu vou registrar isso aqui eu tinha uma GoProzinha assim Daquela que balança mais do que é tudo quando você corre. É, maneiro. Pronto. É, é, a estabilização dela é péssima, mas tudo bem. Eu que, vou registrar essa prova que é para meu filho um dia. Ele, quando tiver mais crescidinho, talvez eu não esteja aqui. Talvez ele tenha a minha idade, eu não sei. Sabe Deus, Sim. né? Ele vai olhar aquilo ali e dizer, pô, meu pai fez uma maratona. que es Espetacular. Aí eu peguei gravei minha minha, minha a, a primeira maratona que eu gravei parece que foi a de São Paulo foi minha segunda maratona aí eu gravei e fiz onde é que eu vou botar esse vídeo se eu deixar no computador eu vou acabar perdendo eu vou meter no YouTube aí meti no YouTube é, abri um canal aí talvez o nome? doutor corrida pronto aí abri o canal botei lá qual não foi minha assim para mim, eu achei muito impressionante isso, minha surpresa, o pessoal que corria comigo, começou a entrar, começou a se inscrever no canal, e não sei o que, e eu procurando mais provas, eu sempre fui uma pessoa de gostar muito de fazer prova. Uhum. E comecei a catalogar muitas provas e daí começou a, como, começou a crescer, crescer, crescer e eu meio que entrei nessa, nessa jogada aí de, de, de, de, de, de, de ter YouTube, de ter Instagram meio que assim por acidente, mas acabou sendo um negócio que, que me deixou feliz porque eu comecei a receber mensagens tipo... Ô, oh, doutor você me você me estimula me inspira é, eu gosto de ver coisas coisa pois é então é, esses depoimentos essas coisas que me fizeram assim gostar mais ainda de fazer e daí eu comecei a, a desenvolver é, é, Procurei um treinador, claro, porque eu estava fazendo longas é, distâncias. É, é, é, é não, mas isso, isso tudo não, não era sozinho. O profissional entrou a partir da minha terceira maratona. Por quê? Porque é, eu fiz a primeira maratona... Assim, não vamos ver mesmo. A segunda foi não vamos ver mais um. E a terceira não vamos ver mais, mais dois. Sim. <risos> então. Então, minha primeira maratona eu fiz a cinco horas e.. 5 horas e sei lá 20 minutos uma coisa dessa e eu fiquei dizendo assim poxa tá muito aquei okay, né eu acho que eu posso melhorar um pouquinho Sim. ou vou arranjar um treinador e o pessoal dizia tu vai se machucar tu já fizesse três maratonas seguidas ninguém tá te Querido. orientando você vai acabar se machucando eu falei, não vou procurar um treinador como eu gostava muito de trilha procurando um treinador que tivesse um pouco de experiência né no assunto Inclusive meu treinador até hoje, teve um período que eu estava sem ele, mas depois eu voltei, que é o Emerson Bizan, de, da nova equipe de São Paulo. E, e ele me faz online mesmo, eu treino tudo. E é um cara experiente, que tem. Mais de cem maratonas tal, tá, okay? sei. Então eu fiz esse cara aqui que quando eu olhei, quando eu olhei ele postando assim, é minhas minhas medalhas das provas do ano. Aí tinha tipo assim, umas. Do Bahia, um... um monte de medalha assim, só do, só do ano. Uh -huh. Aí eu fiz assim: esse cara aí, esse treinador, ele não vai reclamar comigo porque eu faço muita prova. <risos> porque eu, eu pensei assim, pô, se eu arranjar um treinador que vai me mandar fazer duas maratonas por ano, eu vou ficar triste. <risos> e aí fui, fui treinar ele e fui ser treinado por ele, e até hoje estou muito satisfeito. No primeiro ano, já é, foram quantas maratonas? Cara, no primeiro ano foram 10 maratonas no primeiro ano. É, agora sim. É uma coisa que é, cabe um parêntese aqui. É um, um parêntese, porque às vezes as pessoas que estão nos ouvindo pensam que todo mundo é igual, né? Sim. Nem todo mundo é igual. Tipo, o pessoal diz: você aconselha a fazer 10 maratonas por ano? Não, não, não aconselho. Especialmente se você procura é, fazer desempenho. É, aquela pessoa que corre por desempenho, ela exige muito mais do seu corpo do que a pessoa que corre, vamos dizer, recreativamente. recreativamente. Ah, não vamos dizer que o risco de uma pessoa se lesionar fazendo uma maratona a 4 horas e meia é o mesmo de uma pessoa fazendo a, a, a, a, a menos de 3 horas. Isso, claro, dependendo de aspectos corporais, que aqui a gente é, não está, né? você bem falou, são individualidades, né? Que a gente tem que experimentar é. O lance do cara que corre ali para baixo de 3 horas é a intensidade que é aplicada na Exato. intensidade ali, nos treinos, né? Enquanto o outro ele trabalha de uma forma mais leve. Só que porém, enquanto o uvo, um corre, fica três horas correndo a maratona. O outro fica cinco horas correndo a maratona. Isso. São duas horas a mais. Existe o estresse cardíaco e existe o estresse Isso. estrutural. São coisas que a gente sempre tem que estar tá pesando na hora de planejar e executar. É, e, e ainda a individualidade de cada um, né? Que, que realmente... aí Hoje eu sou uma pessoa que eu... Às, às vezes o pessoal se espanta, poxa... é para ter ideia, minha primeira maratona foi em março de 2018. Uhum. Estamos em novembro 2022, 2022 e vai, vai para 88 amanhã. É. Então, é muita coisa e, é claro, não é, não, é, não, é o, não é o aconselhável a todos, mas é uma coisa que eu me dei bem e, e assim, eu tenho uma consciência corporal. Eu acho muito importante para a pessoa evitar lesões, é ter uma consciência corporal. Ah, isso é fundamental. é a pessoa que movimento. Exato. A pessoa que, que, tem a o, que, que faz o um movimento certo especialmente a pessoa que trabalha em trilha porque trilha é um negócio que também é muito Assim, é, aumenta a chance de você pisar em falso, de, de, de ter uma torção. É, mas a questão muscular também, porque você sobe e desce muito. Ex existe a necessidade de, de, de, de, de ter uma preparação física, tipo, eu faço a academia direitinho, eu faço a musculação. Eu tenho, eu tenho um personal que me ajuda no, no meu treino de musculação. Nem todo mundo tem condição de uhum. ter. É, mas... É, para aquela pessoa que corre, eu acho que é super essencial para ela evitar lesões. É, além de ter o, a corrida da maneira adequada, ela tem que ter um, uma preparação física, tem que ter a musculação certa. E, e... Ou seja, depois de 87 <risos> maratonas, você descobriu já há um tempo que não é só sair correndo. Com certeza, não é só sair mas, correndo. É também é interessante <risos> que as pessoas não problematizem tanto a corrida. Uhum. para executar, é importante que também se saia, né, vai lá, dê oportunidade, perceba o seu corpo, vai correr, não espere as melhores condições para iniciar, né, de falar, não, ainda não arrumei um nutricionista, não, ainda não comprei aquele tênis, não, eu não tenho um treinador para... É, não, e, e eu vai sempre te digo tem às tempo. pessoas, vá, porque eu fui... É, se eu atrasasse mais, porque, ah, porque eu não tenho nutricionista, porque eu não tenho treinador. Se eu atrasasse mais, eu nunca tinha começado. Sim. Provavelmente. Esse start é importante. É. Essa noção, que Realmente, a corrida qualquer um pode fazer. Né? Isso. Tem que buscar essa corrida e depois vai entendendo como é que o corpo está se comportando. O pessoal às vezes bota. Quando, bota, quando eu tiver é um que... tênis que. É, esse para mim eu, acho que é o pior. Preciso de comprar um tênis, porque eu preciso daquele tênis de placa de carbono para senão eu não vou cara, né? você não precisa desse tênis, ó, na boa, você precisa de um tênis confortável para proteger o seu pé, às vezes não precisa nem do tênis, pode pois, correr pô. ali na grama, tem um gramadão, ou na areia, na praia, um local que não te vai machucar o pé, e vambora, vamos embora vamos estar em movimento, é importante, né, o movimento, o corpo começa a funcionar de uma forma diferente, a nossa mente, isso, de uma forma diferente, né? as pessoas falam, tem a brincadeira de que a corrida, né, não vai salvar o mundo, né? Não vai mudar o mundo. Mas a corrida muda a pessoa. E pessoas mudam o mundo, né? Tem então... isso aí. É aquele negócio de você praticar para fazer o bem a você, e isso é uma, uma ótima corrente positiva para o mundo. Enquanto você está bem, você vai querer o bem dos outros, né? Ah, com certeza. Pessoas é. felizes não é o <risos> <risos> <risos> Vamos ser felizes, né? Vamos pois buscar é. a corrida. E estamos chegando amanhã na Maratona momental aqui de Brasília, na sua 88ª... 88ª. Assim, eu o que, conto... que você está esperando nessa Maratona? Vai ser diferente em alguns Eu conto você... Maratonas e Ultras no mesmo pacote. Sim. Assim, passou de 42 eu tô contando, porque algumas aí são, mar... tipo meu, meu treinador Bizan, ele, tre... ele conta maratonas, maratonas que é, é... <risos> a minha meu, pô, até já tá lá, tá vendo, pois é, é mas a gente, que, a gente que tá em rede social, assim, muitas vezes o quantas maratonas você tem, eu acabei, a, acabei começando a contar, aí, agora quando eu chego perto de um Nilson Lima tal, que tem 300, eu Porra, não sei como ele conta vai tá estar é, né? é. 300 treze... <risos> Trezentésima, oitagésima, eu tava lá, lá. Na, na, na Europa fazendo uma maratona por semana só tem uns parafusamentos <risos> pra se divertir e ir correndo Mas cada maratona, a gente acaba surgindo uma, uma proposta para cada prova, é. né? Você se acaba mentalizando, pô, quero executar dessa forma para você planejar né? não, é, não é a mesma coisa assim Isso. Você viu uma prova como Brasília, pô, o que, que você vê nessa prova que você vai buscar diferente? vai só para ver os monumentos, onde você tá passeando, tirar foto, conversar com a galera? Ou tá buscando alguma coisa mesmo pessoal, de desempenho físico? Como é que tá para é você sua prova? É, eu é, sou uma pessoa que... É, sou uma pessoa mais de trilha, costumo desapegar um pouco do pace. Sim. Mas, quando você corre o asfalto, quando faz a maratona de asfalto, não tem como você não se envolver com aquele clima de ah, meu RP é tanto, vamos Sim. tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo. É talvez como a gente está em fim de temporada. Eu não coloque tantas expectativas para essa prova de amanhã. Sim. Eu meio que estou... Meu corpo está dizendo assim, tá bom, né? Vamos descansar um pouquinho, uns 20 dias aí, ou, ou 15 a 20 dias esse aí. Esse ano já foram quantos anos? Esse ano foram, no momento, são 19. É, 19, a <risos> gente está no meio de ontem, um, você ainda faz duas maratonas. Pois é, o corpo está pedindo para parar um pouquinho. Eu, tô, eu tô, vou fazer essa prova... E depois dela, eu ainda tenho mais um aí em dezembro. E vou, tipo, dar um relax de, de fim de ano. para que ano que... Ano tirar que, umas férias até janeiro. Gente. Ano que vem, é, ano... Exatamente. E janeiro, aí já começa outra preparação. Ano que vem tem é, as provas pré-mão-blanc, né? Que eu tô Sim. tentando fazer e são provas meio cascudas. Sim. Aí a gente tem que se preparar bem. Inclusive, o meu próprio treinador disse, olha... Esse ano você vai se preparar para a mão blanca, então você bote um freiozinho nessas provas aí, vá com calma, que tem que focar, quanto, né? Por, quantos quilômetros por semana, sua rede nesse ano? Olha, eu acho, geralmente meu mês dá 400 quilômetros. 100 quilômetros por semana. É, por aí, às vezes pode dar um pouco menos, 300 e pouco, às vezes pode dar um pouco mais, já deu 500, uhum. depende muito do... do... Quando uhum. tem muita prova, é, o volume acaba caindo um Sim, pouco, porque provas, assim. é, a prova você tem que dar um, um tempo antes, tem que... Você vai ficar um pouquinho depois, vai ficar um pouquinho prejudicado também, uhum. então tudo isso acaba prejudicando um pouco sua rodagem, mas... É... Assim, como minhas rodagens são muito leves, eu faço muitas rodagens leves e algumas poucos treinos de qualidade, uhum. é, tentando mais ou menos tentando fazer aquele esquema do 80%, 20%, Sim. que é uma coisa assim, genérica, que depende muito da pessoa, mas... É, acaba que dá uns 400, vamos tirar os 400 de média por mês tá bom. É mais ou menos Para né? o que eu trabalho como médico, é, já não sobe mal tempo para dormir É, isso que eu estou aqui fazer o um cálculo aqui do, do pace, né? Pô, vai devagar né? Você vai fazer 80% de 400 devagar, isso vai dar 320 km por mês um pace lento Eu não isso. sei o certo qual é o seu pace lento, mas pode botar aí um pace de 6, 5,30 km é, 5 30 6 por aí. 6 ah, é, sei eu... que fica fácil de fazer a conta. <risos> Pronto, é uma pode uma ser. Uma hora para 10km. É porque se for faz... em trilha ainda é pior. Ainda é pior. É. 10km, você vai fazer um, uma hora, são Bom. 360 horas nesse pace mais, mais lento. <risos> e 360 horas no mês vai dar, no, no, no, no, dar umas 40 horas por, <risos> por semana que você está correndo. Ou seja. Tem um período de trabalho das 8 horas ali, tal, depois ainda é, até as 40. Eu treino quase todo dia, quase. Então, as 6 é, horas por dia de média. É, não? 5 e meia. 40 horas por semana dividido por 7, não, quase isso. Não, mas 10 Então, 20. tem alguma conta errada aí, né? Se são 40 horas por semana, se fosse 42, seria 6 horas Sim, e. Sim, mas 10 eu por faço. Por dia. 10 eu faço uma hora, deixa eu raciocinar aqui. Olha aí, na <risos> hora que a gente para pra pensar no tempo, hein? É tempo para dar na né? corrida. Dá cerca de uma hora e meia, duas por dia. Uma hora e duas, então a minha conta está errada. É. Ainda bem que eu não sou professor não, de matemática. Não, não, é 24, vamos dizer, o um mês tem 30, se eu correr uma hora por dia, dá 30 horas. É, aí dá 300. É que eu tava pensando na é. semana, né, que aí é. eu, eu diminui ali, se era 40 horas por, por mês, né com medo de 10 por semana é isso aí pronto <risos> aí eu, eu fiz a conta muito doida né mas é mas pô doutor que satisfação tê-lo aqui na cidade para poder correr divulgar um pouco mais do esporte nesse trabalho que você vem realizando aí mostrando como é que é que encaixa uma vida do atleta amador é... com mas olha ele precisa de além de tudo é muito amor pelo esporte pelo pela, Não... pela... É isso que eu, que eu queria destacar, porque é o equilíbrio que você tem que fazer na vida profissional isso, com o esporte, e não tem como a gente levar um esporte numa boa, com esse amor, com esse prazer, se não equilibra tudo, né? Eu, eu amo meu trabalho, eu gosto do que eu faço. Sou um médico, assim, realizado uhum. pelo que eu faço, mas eu amo correr, amo muito, ao ponto de que... É, minha família sabe como eu me sinto bem e abdica muitas vezes de alguns momentos comigo para que eu esteja... A família está sendo parceira. Exato. Para que eu esteja numa corrida, para que eu esteja num, num treino mais longo, num dia de sábado, de domingo, que eu poderia estar Sim. com eles. Então, cabe essa parceria também familiar, porque eles viram... Que quando eu comecei a correr, eu fiquei uma pessoa mais feliz. Uma pessoa mais feliz é a casa fica mais <risos> a feliz. A pessoa é... feliz não enche o saco das outras pessoas, <risos> eu entendi, é o que eu estava é, falando antes. Falou. Então, pô, é positivo, é. Vai treinar, vai. Não vai. Vai, vai, assim, vai. fica muito chato. Tá muito aqui. nervoso vai treinar, é... depois você volta aqui para conversar pô, Isso é uma receita <risos> ótima para saúde, para paz mental e pro, pro físico mesmo, né? Isso é muito legal. E a família veio para cá. Ela não, acompanha nas viagens? Você faz só um bate-volta? Eu faço um bate-volta. É porque como são muitas provas, se toda prova eu é, for fazer um vou Carregar ritmo, todo mundo. Acabou, acabou. Já tá fazendo é. a vaquinha pro Mont Blanc, né? para é. levar todo mundo. É, aí o Mont Blanc é uma coisa mais especial. É, para fora é o, velho, pessoal, velho. o pessoal cobra mais. <risos> <risos> Mas, assim, nessas provas aqui no Brasil, como é um bate-volta, assim... É, eu, tenho, eu tenho um filho autista e... É, ele gosta de viajar, mas assim não, não é fácil. Você está andando com ele para lá e para cá. Ele está com 10 anos e tem uma certa rotina, ah, né, que tem que é, se manter. Não dá para. É muito especial na minha vida, inclusive tem é, uma corrida que eu fiz em homenagem a ele, praticamente em homenagem a ele que que foi 237 quilômetros que eu fiz de Garanhuns de a Recife. E foi no meu aniversário, o pessoal fez assim, eu, o senhor vai, fa é, vai fazer, uma, uh, correr sua idade, né? Tem um, uh -huh. um pessoal que tem essa ideia, Sim. corre sua idade. Eu fiz eu, eu tenho 45 na época eu tinha 44, eu corro isso sempre, maratona eu faço sempre. Vou fazer um negócio diferente, vou correr 235 quilômetros. Aí fiz é, é, o caminho de Garanhuns até Recife e... Lancei na rede social, vamos ajudar a instituição, aí tem uma instituição de, de ajuda a crianças autistas que uhum. eu ajudo, e eu comecei a arrecadar doações para essa instituição para fazer esses 235, que não é uma festa, Sim, é, ó, tá legal. os corredores foram comigo, muitos das cidades que eu passava iam comigo, foi. Dois dias correndo esse negócio aí, é, deu 40 horas de. de, de, de, de, de e atividade. só contou como uma maratona nessa conta. Só... só contou como uma maratona, é fogo. Isso é, tem, tem o lado bom e o lado ruim Sim. de contar maratona neutra como a só. Contou como. Que legal. Mas é uma, uma, uma corrida que eu me lembro para sempre. Inclusive o pessoal da TV estava lá filmando, aquela festa e tal, não sei o quê. E. Assim, foi um momento que eu vi que a corrida, além de me fazer bem, me levava a fazer bem a outras pessoas e... Olha a corrida mudando o mundo, Então, né? pois é, eu acho que se cada um dá, faz o seu pouquinho, Sim. eu acho que o mundo vai para frente bem... Bem melhor do que tá. É, com certeza. E com essa mensagem final, muito obrigado pela sua presença, por esse bate-papo, pra gente poder compartilhar um pouco mais da sua história, falar um pouco de corrida. Corredor gosta de saber... Ah, não, com esse, certeza. Ser, ser essa cachaçinha, né? De falar de corrida, falar pois de... Pois é, corral, e, sempre e toda, eu sempre digo, todo corredor tem uma história bonita por trás, por trás de, do, do início da corrida. Todo ele tem alguma coisa de boa que a corrida trouxe. Isso é legal, isso é legal de... <risos> Muito obrigado mais uma vez. Doutor Corrida, ah, deu seu também. recado final aí pro pessoal. Minha gente, vamos correr e ser felizes, isso é, isso, é, isso é que importa e fico feliz demais em, em alcançar todos, todos vocês e vamos embora, vamos por essas provas, vamos dar valor a correr, vamos é, fazer a corrida ser divulgada mais e falar com seu amigo isso é saúde é felicidade é como ele Partilha disse coisa boa. ninguém ninguém este saco de ninguém né então <risos> é, eu estou à disposição de todos é meu Instagram do é, dr corrida e o YouTube do Doutor Corrida, lá eu registro essas provas que eu faço. Algumas mais malucas, outras mais, mais tranquilas, mas é, tem que ter prova para todos os gostos. Legal, legal. <risos> Com isso, muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente. E mais uma vez, vamos que vamos. Uma corrida perfeita, lado a lado sempre. Aquele abraço, tchau, tchau.